Bom dia a todos, estou é, gravando esse vídeo do meu carro porque estou na correria da vida <risos> mas enfim, é, eu estou aqui né, fala, fazendo esse vídeo pelo portal Harmonion e gostaria de introduzir o assunto sobre as colunas Mahatma que são é, meditações que são realizadas de quinta-feira através do, do site do Rodrigo Romo né, da cura quântica estelar e para falar um pouco vou falar um pouco da o que, que são as colunas Mahatma as, a, a definição que está no no livro né deixa eu pegar aqui o livro o livro é esse aqui ó colunas Mahatma Harmonização Ambiental pelo Rodrigo Romo tá trabalha com a cura quântica estelar e esse livro é um livro que eu estou estudando agora, e é o seguinte, a definição que está atrás do livro, e né, o que está no site também, é o seguinte, as colunas Mahatma são vórtices energéticos que geram movimentos de purificação através dos tronos espirituais que governam as diferentes linhas estruturais do aspecto geológico e ambiental do planeta, para efetivar um procedimento de limpeza geobiológica sem contaminação vibracional para os praticantes. Através das colunas Mahatma, é possível desenvolver um procedimento apométrico específico com a abertura de portais para o encaminhamento das energias que desarmonizam a vibração primordial do ambiente, o que ajuda a limpar, neutralizar ou harmonizar os efeitos negativos residuais dos locais com histórico de sofrimento, por exemplo. As colunas Mahatma ajudam no alinhamento dos 32, 72 e 144 corpos e dos desdobramentos que perfazem o conjunto supramonádico até o Eu Sou, ajustando as realidades paralelas e fractais de alma para o fre frequenciamento divino dos devas que residem nos átomos de formação dos corpos multidimensionais e da consciência. Ao realizar colunas de limpeza energética, de forma consciente, devemos é, desvendamos aspectos pessoais, pois o universo da matriz de controle e dos hologramas acabam por ruir gradualmente, deixando a pessoa desperta para uma nova fase da sua jornada rumo à ascensão pessoal. Bom, essa é uma definição que está aqui no livro. Tem alguns da, algumas palavras aqui que talvez as, as pessoas podam, possam criar alguma dúvida. É, bom, coluna Mahatma é, como se fosse, é um vórtice, é né, como se fosse um tubo de energia que, que vem ser trabalhado num determinado local. Por exemplo, uma região geopática seria, é, por exemplo, um local que, vamos supor, caiu uma bomba. Vai. Ou um local que teve um vazamento de petróleo ou um local que sofreu alguma contaminação. Enfim, isso pode ter acontecido há poucos anos, que a gente tenha é, consciência disso, né? Ou pode ter acontecido em outra realidade, é, ou há, há centenas de anos, né? É, por aqui, a gente não sabe, não sabe, e essa região é uma região geopática, onde ela é, tem uma energia delicada. E aí o, a coluna Mahatma trabalha isso. E quando a gente faz a coluna Mahatma, a gente trabalha dentro da coluna Mahatma, a gente cede nossa energia para que é, isso também manifeste ali, seja é, melhorado nessa, nessa região geopática. Né? É, uma outra palavra, que, que assim no que ele fala de alinhamento dos 32, 72 e 144 corpos, é, e fala da apometria, Apometria é uma técnica que foi desenvolvida por do, pelo espírito é, Ramatiz, canalizado pelo doutor José Lacerda de Azevedo, se eu não me engano o nome dele. É, enfim, é um atendimento à distância, é, onde tem o desdobramento do corpo. A gente tem esse corpo físico e a gente tem outros corpos, que em realidades mais sutis, um gradiente mais sutil de energia. Né? É, e dentro... É, até a gente chegar no nosso eu sou, é, a gente vai ter vários desdobramentos do nosso corpo. É, bom, matriz de controle, para quem não sabe, é a matrix mesmo, é, são, é a programação eletromagnética proveniente é, de sistemas de controle é, mentais é, através do... É, do, do eletromagnetismo que vem da televisão, vem da, da rádio, de, e de, é, dos meios de comunicação, entre outras coisas que deixam a gente aprisionado é, em certas egrégoras é, energéticas e é, que, não, que são delicados para a nossa caminhada espiritual né, e, de, e de cura pessoal também. Bom... É... Ele fala uma outra coisa aqui, que eu anotei, que está no livro. Ele diz o seguinte, podemos definir que o corpo humano é um portal interdimensional, pois ele vive não apenas na fisicalidade, mas possui ramificações em outras dimensões e planos de existência para além do visível. O conceito é o seguinte, nós estamos aqui nesse planeta Terra e temos também desdobramentos do nosso, do nosso corpo é, em realidades paralelas também, em outras realidades, que é uma, são como se fossem cópias do planeta Terra, vai digamos assim, em, como se fosse o planeta Terra em outra dimensão, em mais outra dimensão, em mais outra, em mais outra, em mais outra, em mais outra e a gente está em, em todas essas dimensões. É, outra, coisa que tá, uma outra anotação que eu fiz do livro, que é o seguinte, é um, é um parágrafo que ele diz, a emissão psíquica, que cada um sintoniza, gera a energia equivalente que conecta a alma à realidade equivalente. Por exemplo, se você sintonizar a raiva, isto lhe deixará numa faixa de frequência eletromagnética onde habitam formas pensamento menos elevada, e isso não lhe permite acessar informações de grau elevado espiritual. A Terra sustenta muito mais do que podemos ver. Ser, ó, são cerca de 23,4 bilhões de almas presas ao campo eletromagnético da Terra. Então, é o seguinte, um adendo. Disse que temos 7 bilhões de... Né, de a população mundial, sete, em torno de 7 bilhões. Mas, na verdade, temos 23,4 bilhões de almas em volta do planeta Terra. O que, que ele vai falar? O que, que é isso? São os encarnados e os desencarnados em, e mais outras, outras, é, outros seres. Aí ele vai continuando né, no parágrafo. Dentre essas 28 realidades paralelas, umbral, astral e as bolhas da car, onde reside os grupos rebeldes que sustentam a linhagem dos Chopates. Chopates são seres que são vampiros energéticos do universo. É, dos Chopats e sua ordem. Eles, esses seres, são coordenadores do SGS. SGS é a abreviação para Sinistro Governo Secreto, que é o governo oculto que comanda o planeta Terra. Voltando, eles são coordenadores do SGS e das demais organizações de controle, como a Ordem dos Illuminatis, Assim como outros grupos equivalentes, Bom, Ordem dos Iluminatis, muitos aí já devem ter ouvido falar, né? Os que gostam de teoria da conspiração, é, que falam sobre os grandes poderosas, poderosas famílias que mandam no, no planeta, né? Enfim, para alguns é teoria da conspiração, para outros é realidade, enfim, cada um tem a sua verdade, né? É, resumindo, então, as colunas Mahatma. Tem o objetivo de neutralizar e purificar formas pensamento geradas pela humanidade neste e nos últimos ciclos da nossa sociedade. Essa, essa meditação é uma meditação que é feita às quintas-feiras pelo grupo do Rodrigo Romo. É, a gente, aqui, no, a proposta no portal Harmonion é de trabalhar as colunas Mahatma, mas antes disso a proposta será de trabalhar uma harmonização e cura pessoal. Porque é o seguinte, se as pessoas não estiverem harmonizadas, não tiverem, ninguém vai estar 100% curado ou harmonizado. Mas se as pessoas não estiverem, no mínimo, harmonizadas e forem fazer a coluna Mahatma, isso pode abrir outras questões na realidade da pessoa, e aí a coisa pode ficar um pouco mais complicada. E a gente vai, é, eu vou em breve postar uma meditação à distância, é, é, todas as quintas-feiras, que é, vai possibilitar um, uma cura, uma harmonização pessoal. A gente vai ficar um tempo fazendo essa, é, essa meditação até a gente é, adentrar as colunas Mahatma. E para os, para os interessados, é, eu estou sempre abrindo também processos de cura à distância, né, onde a pessoa dá o nome dela e eu vou realizar um processo de cura à distância, geralmente é perto da meia-noite esse, esse trabalho, para que a pessoa possa estar num processo meditativo ou até dormindo, Dormindo ajuda bastante porque a pessoa entra num relaxamento profundo, né? É... Eu estou tentando fazer toda semana essa cura à distância e para aqueles que sentirem também quiserem realizar uma cura à distância pessoal, particular, pode entrar em contato pelo inbox do portal Harmonion ou pode fazer. A gente pode realizar também uma cura é com a cura quântica estelar é, presencial e existe um outro um outro módulo um outro módulo da de cura também que eu for que a gente fornece que eu chamo de cura quântica estelar expansiva aqueles que tiverem interesse entrem em contato pelo inbox para dissipar dúvida e aí eu explico que, como é que acontece cada um dos tipos da cura, ok? Então, agradeço aqueles que ficaram por aí, é, aqueles que quiserem saber mais sobre as colunas Mahatma, eu sugiro entrar no site do Rodrigo Romo, rodrigohomo.com.br e fazer vasculhar lá, fazer garimpar é, é, o site e, e ver os textos dele, ver os vídeos que ele fala também sobre as colunas Mahatma, ok? Bom, bom dia para todos então.